Hoje a gente vai fazer um inventário milionário no CSGO, gastando muito, mas muito, muito menos do que um milhão. Porque nesse vídeo aqui eu vou fazer um inventário dourado no CSGO Cara, vai ficar muito legal Só skin top selecionada a dedo E se você quer ter um inventário temático Eu acho que esse daqui é um dos inventários mais legais pra você fazer Atualmente o meu inventário é um inventário azul Mas se eu tivesse que escolher outra cor Acho que seria o rosa ou dourado Dourado fica muito foda Ouro é um material muito precioso E esse inventário aqui tá precioso, mano Parem, parem Um sacrifício por skins caríssimas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 O melhor crash de CSGO, 100.gg, Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o login 30. Link na descrição. Vou mostrar pra vocês o inventário dourado. E ó, vocês não precisam gastar um absurdo não. Dá pra montar esse inventário com um budget bem baixo. Antes de ir pras skins, eu queria já dar a dica do agente do lado TR, que vai ficar muito irado, mano. É o agente que eu uso, o Sir Blood Miami Dairy. Esse agente tem, num braço, duas pulseiras douradas e no outro um relógio dourado. Vai combinar demais com o inventário. Esse agente tem uma tendência de valorizar ele tá custando um pouco mais de 100 reais. E aí, confia em mim. A luva que vai combinar tanto com o agente quanto todas as skins desse inventário dourado são as Sport Gloves Arid. Eu peguei essa daqui, Field de téside. O preço dela fica quase que 2 mil reais. Passa um pouquinho de 2 mil reais. Dois uns quebrados, mas ó, essa luva é muito foda. Mano. Se você quiser gastar um pouco mais, você pode pegar a versão minimal Minimalware, mas daí já custa mais do que o dobro da field Tested. Mas não se espanta não, os outros itens não são tão caros quanto a luva. Eu já quis só dar a dica de luva perfeita aqui, que é o inventário perfeito dourado, né? Inclusive, caraca, como ficou boa essa luva com a minha faca? Porque o cantinho dela é dourado, né? Ficou muito foda. Olha, eu não sei vocês, mas eu não tô usando M4A4, tô usando M4A1. Mas eu gosto de ter um M4A4 no meu inventário, porque se não tiver fica estranho, parece que tá faltando alguma coisa. Então eu coloquei M4A4 Royal Paladin. Na versão Minimalware você vai pagar 60 reais preços do mercado da China, o meu filme é 3, tá galera? É o marketplace mais barato aí de comprar skins essa M4 aqui já tá legal, só pra você ter ela no inventário E é uma M4 bonita Mas a arma que você vai usar de verdade é a m 4 s né? E vamos combinar essa daqui M4-1 a silenciada Golden Command Mano, se liga, essa skin é muito foda Fio de teste você vai pagar 185 reais E aí já vamos logo pra cá, né? Porque as skins mais importantes são M4 a K São as armas que a gente mais usa, a não ser que você seja Alper E essa K, é de Noobs, é uma escolha barata e muito louca Custando 60 reais na sua versão Minimal só que é um roubo, cara. Custa apenas 60 reais. Essa skin é muito foda. E realmente ficou impressionante aqui com o agente e a luva. Mas se você estiver rasgando, pode pegar a K Gold de Arabesque. Mas, galera, essa K na versão Field Test já tá 5 mil reais. Tá bem carinha. Afinal de contas, mano, é uma K totalmente dourada. Eu ainda espero o dia que a Valve vai lançar uma Desert Eagle a Arabesca Dourada. Vai ser sensacional. Se você tiver a grana, cara, vai fundo. Pode comprar porque ela é demais. E vão aqui duas sugestões de USP. A gente não tem exatamente uma USP total normalmente dourada no CSGO, mas recentemente eu tive essa Traitor e eu achei muito legal. Dá pra perceber que tem vários detalhes dourados, inclusive a cobra, ela é dourada, né? A parte de trás ali, o pininho, a trava, é dourado. Muito foda, mano. Mais ou menos 65 reais na versão Field de Teste de você compra essa USPzinha aqui. Ou, um pouco mais cara, 135 reais na versão Fio de você pega óleo Oreo. Mas vamos combinar? Não vale a pena pegar a Oreo, não. Cara, vai na Traitor, vai na Traitor que vai ficar mais legal no kit. E vou dar também duas sugestões de Glock, mas a segunda é minha favorita. Tá começando aqui, Glock Brasas. É uma uma skin meio tristinha. Aqui não tem Glock dourada, né? Essa daqui tá mais pra um bronze e tal. Falando bem, a real combinou bastante com a luva e você pega ela em Minimal Air por 70 reais Mas eu prefiro pegar a Glock Reator em Minimal Air por 25 reais porque eu acho que ela chama um pouco mais de atenção. Ó, se liguem aí a diferença da tá brasas pra Glock Reator. Realmente, essa daqui é um pouco mais viva, né? Ela tem um pouco mais de cor e tal. Não é exatamente um dourado, fica um pouco mais com laranja, mas já engana, né? E tá muito legal do kitzinho. Aí, com essa luva. Desert Eagle barata. A primeira vai ser realmente uma opção para quem quer gastar muito pouco. Dá pra você comprar a bronze deco em Factory New por dois reais. É dourado? Bem, não é dourado, né? O nome já diz: é né? bronze, mas é uma opção budget, combina com o kit, né? Agora, outra opção é a Golden Coin, que de dourado só tem o nome. <risos> claro que se você vê uma cara besca dourada depois você vê a Golden Coin, você não vai querer comprar ela. Mas quem sabe na Source 2 essa skin não fica mais bonitinha. E também não é barata, não. Minimar você vai pagar. 160 reais velho. É um pouco cara pelo que ela entrega. Bom, era pra ser dourada, pelo menos, né? Sei lá. alp dourada é difícil, mano. Não vou colocar Dragonar nessa lista senão vocês vão me xingar. Então a gente escolheu Alpe War. Tem muitos detalhes dourados. E que com 130 reais vocês conseguem comprar na versão Minimal Air. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta dessa AWP, mas, olha, acho que combinou aqui com o restante aí das skins, com o kit. Fica legal também com esse agente, com essa luva. Fica massa, no geral. E aí eu escolhi uma faca que vai combinar com Todas as skins que é um modelo muito legal e é a Lore, knife Lore Ou qualquer faca Lore, mas esse é bem Acessível, cerca de 1100 reais Na sua versão FieldTS e vamos combinar Que kitzinho maroto Faca, luva, relógio, cera E qualquer outra skin combinando Cara, fica muito foda Ó, por exemplo, a, a cara, a besca dourada Nossa, isso aqui vai ficar um kit nojento Ficou muito da hora M4A1S, <risos> ficou muito bom Ficou muito bom, na moral, e esse então foi O meu inventário dourado para vocês, Usem aí do jeito que vocês quiserem. Quem montar inventário com esses itens? Deixa um comentário aí que eu vou ficar bem feliz sabendo que vocês gostaram. Like no vídeo pra me ajudar. E se vê na próxima, galera. Falou!